Foi Mirami, mas você ficou nervoso Posso falar que foi uma boa tentativa Minha levada é cruel, é cortante, chamo salva-vidas Bota pra tuca é mais uma batida São seis anos treinando poesia Muito longe, bem distante da platifaria Pode ir do meu caderno, aqui dentro tem algo que te mataria Sem overdose eu te apresento outro tipo de linha Cuidado também vicia Aprendizados da vida sofrida de um cria Sei onde buscar o que me motiva É na minha mente, não é na bica que fica na esquina Erra nervosa da minha insegurança Lutando direto com minha autoestima Nessa luta contra eu já sei quem cê é ganhando Porque quando eu sigo plano já sobe a dopamina Toca na família, vai sentir adrenalina Vou voar se eu continuar escrevendo, todo dia Foi virar em mim, mas cê ficou nervoso Posso falar que foi uma boa tentativa Minha levada é cruel, é importante Chamo, salva vidas, posta pra Mais uma batida, minha função É manter o meu nível acima Sei do meu lugar, vou subir até lá, papo reto Muita disciplina, CW Pensa meu vulgo, hoje eu sou paz, mas eu já fui O puro maluco, passei por cima De todos os furos, não trabalhava E reclamava que tava duro, festa No fim de semana, não pensava duas Vezes, eu usava tudo, no fim a vida cobra de tudo, foco no juntar a prata Taca a coroa dentro do sonata Quero ver sorriso na cara dela Quero ver sorriso na tua cara Você me ouvindo, eu quero que incentive Leva incentivo pra dentro de casa O que Deus quer pra você É tão bom que nem sequer caber em palavras Acreditar no que eu digo na conto de fato. Dentro da cabeça é revolta arrumada Dá o um abraço que falta para tua coroa se sentir amada Leva amor para dentro de casa Pode espalhar esperança pra toda quebrada já tava definida e determinada. Foi Mirami, mas cê ficou nervoso. Posso falar que foi uma boa tentativa. Minha levada é cruel. É importante, chamo salva-vidas. Bota pra tocar mais uma batida. Minha função é manter o meu nível acima. Sendo meu lugar, vou subir até lá, papo reto, muita disciplina.